Todo mundo parado, tá ressacado, ei, hey! fica telhado, ei, hey! cadê o caldo, mana tá atrás, Everybody in time, now a e a high, everybody can tie everybody can tie de papa can't say, everybody can tie now be na high, de Everybody, everybody, everybody, everybody, to no bar, to no bar, to no bar, to no bar, everybody, everybody, everybody, everybody, to no bar, to no bar, to no bar, to no bar, bit bar, everybody put your hands on na rara, como é que é, tranquilo? Até aí, tranquilo. Vais cavar quem? Armadas em Marias Gospel, mas são todas salafreias. Sás de ti? Os vão falar de mim, vão falar de mim Até Jesus voltar, até Jeová voltar Galinha do BPC, galinha do BPC que, que, que, que, que cavação é esse? Quando chego confusa, tão se esconder Quando chego, magalas, meter o pé Cheguei na banda para vos tirar rabão Mandaram ué de boca tipo fogão Quando assustaram, comida não cozeu Dava as banzelas, tô me comeu Everybody can tie, now we're in a high, now be in a high, hey, everybody can tie, everybody can tie, the papa can tie, everybody can tie, now we a high, hey, get sangwata, get sangwata, that shad